Olá, bem-vindo a mais uma edição do Life Hacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que conseguiram se libertar das suas prisões e hoje vivem com muito mais sentido e liberdade. E o convidado de hoje é o Alan Nicolais, um grande empresário, um cara que já faturou milhões aí na internet, mas que hoje tem uma clareza muito forte do porquê de fazer o que ele faz, é um cara que já viveu vários ciclos aí, e hoje ele tem uma vida lendária, e ele vem falando sobre esse conceito no seu podcast, vem trazendo muito conteúdo, muita sabedoria aí, nessa conversa hoje ele deu uma aula, você vai sair daqui com a sua cabeça fervendo, explodindo de pensamentos, porque ele traz vários questionamentos profundos sobre a vida, sobre como começar na internet, sobre as decisões que você deve tomar aí para não cair em armadilhas do marketing digital. Então foi uma conversa muito profunda, muito transparente, que sem dúvida vai te inspirar a tomar decisões mais sábias aí nos seus próximos passos, mas acima de tudo, viver uma vida lendária, parar de ficar ali só no nível da sobrevivência, de uma vida medíocre, de uma vida mediana. Então você vai aprender a reconectar com a sua essência, entender o porquê de você fazer o que você faz e seguir em frente aí com os próximos passos. Mas antes de ir para o toque, se inscreve no canal, ativa as notificações aí e assine o podcast para que você não perca nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongas, bora pro Talk. Então, galera, bem-vindos a mais uma Beleza. edição aqui do Lifehacker Talks, hoje eu tenho o prazer e a honra de estar aqui com Alan Nicholas. Alan, bem-vindo aqui ao podcast. Obrigado. O então, prazer é meu. Então, ó, vamos lá. Alan, eu sempre gosto de começar aqui a conversa perguntando, não o que você faz, mas sim quais são as suas paixões. Então, diga aí pra gente, o que está que batendo mais forte no seu coração hoje em dia? A minha paixão sempre foi sabedoria. Então, é, é algo que me acompanha desde pequeno. Eu sempre falei que era um parafuso solto que eu tinha. Porque eu sempre gostei, por exemplo, de conversar com pessoas mais velhas do que eu. Porque pessoas novas não tinham mais conhecimento ou mais sabedoria, mais sabedoria do que eu. Então, eu sempre fui muito conectado a isso. E hoje, que eu tenho tempo e dinheiro para poder fazer isso de uma maneira mais aprofundada, é onde eu me dedico mais, é a minha paixão onde eu coloco mais tempo, né? uh, Eu também uh, sou apaixonado pela natureza. Então, eu gosto muito de passar tempo na natureza. Foi o que a gente fez lá, né? A gente andou de caiaque lá. É uma prática que eu tenho, mas não é necessariamente o caiaque, sim contato com a natureza, é uma coisa que eu gosto muito. E eu também desenvolvi uma paixão pelo empreendedorismo. É uma coisa que eu gosto demais. Hoje eu defendo muito o empreendedorismo consciente. O que é o empreendedorismo consciente? É empreender pensando não só em toda a em tudo que o, o, aquela empresa que a gente está criando vai gerar de valor para a sociedade, para os clientes, para os funcionários, porque isso é um degrau que poucas, poucos empresários já chegam, mas que vai além disso, que é empreender sem estar na corrida de ratos, sem estar naquela corrida por mais, só mais dinheiro, só mais fama, só mais poder. Mas empre, isso que eu chamo de empreender de forma consciente. Então, sabedoria, natureza, empreendedorismo... E amigos, família, é uma coisa que, assim, eu, eu gosto muito de passar tempo com pessoas que, que eu amo, que eu respeito, então eu tenho cada vez mais, até, até mesmo através dessa consciência, né, desse empreendedorismo consciente, colocando mais tempo para as pessoas que eu, eu amo, passando mais tempo com elas. Então eu diria que são essas, essas quatro coisas aí que são minhas, minhas paixões. Muito bom, muito bom. Você falou de empreendedorismo consciente. E isso, na sua definição, traz para mim uma um alinhamento muito forte com uma vida intencional, né? De você botar intenção em tudo que você faz, seja no empreendedorismo, seja nos seus relacionamentos, seja nas decisões que você tem na vida, né? E para mim, a vida intencional é a melhor definição do minimalismo, né? Que é você dar uma razão muito forte de existir para tudo que você permite entrar na sua vida, né? E, e eu sei que como você é um grande amante da sabedoria, deu para sentir isso no seu podcast, também nas, nesses episódios que eu pude acompanhar aí nas suas escritas e nas suas reflexões. Eu queria entender um pouquinho mais, porque eu já vi aqui várias pessoas comentando, pô, o podcast do Alan é bravo, irado, e você deu o nome de Vida Lendária, né? Então, fala para mim como foi a construção desse conceito e, e o que, que é uma vida lendária. Quando a gente não tem dinheiro, a gente busca... Eu acredito que a liberdade é uma das maiores buscas de todo ser humano. Todos nós queremos ser livres. E no começo, nós queremos liberdade para. Ou seja, liberdade para poder comprar o que eu quiser, liberdade para poder viajar para onde eu puder. Liberdade para fazer meu próprio horário. E quando a gente começa a pensar em liberdade para, a gente começa a pensar numa vida épica. O que é uma vida épica? Uma vida onde eu vou estar lá em cima da montanha, gritando. Uma, uma vida onde eu vou estar dirigindo minha Ferrari, meu Porsche. Onde eu vou estar fazendo acontecer, rasgando dinheiro. Onde eu vou ter liberdade para. Só que quando a gente entende que esse é só um pedacinho do labirinto que a gente vive, do que a gente chama de vida, a gente percebe que a verdadeira liberdade é uma liberdade que começa com liberdade de, e não liberdade para. Liberdade da mente, liberdade de um trabalho das nove às cinco, liberdade das coisas. Quando a gente começa a se libertar das coisas, a gente começa a encontrar a verdadeira liberdade. E as pessoas que se libertam das coisas são pessoas que começam a deixar um legado, porque elas querem deixar algo que é maior do que elas mesmas. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu percebi que não fazia sentido eu estar admirando pessoas com vidas épicas. Eu queria, eu queria me conectar com pessoas que eram lendárias. E às vezes uma pessoa lendária não necessariamente vai ser uma pessoa que conquistou muito dinheiro, que foi um grande empresário, uma pessoa lendária, às vezes, é uma avó de família que que se sacrificou para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Que, que passou adiante o seu conhecimento. E eu comecei a notar que o que eu mesmo não era o épico, era o lendário. Era algo que vai sobreviver além de nós. Então, me veio muito dessa coisa do lendário, sabe? Começou a ficar uma coisa na minha cabeça, grudando na minha cabeça, é isso. Uh, e eu, eu sempre quis transmitir conhecimento com amor como um cara apaixonado pelo conhecimento e a sabedoria eu sempre senti que era um dever meu sabe foi tipo, uma coisa que sei lá tá aqui dentro assim cara tu tem que falar tu tem que falar tu tem que falar tu tem que falar quem escutou o episódio 1 sabe que por muito tempo eu fiquei preso na nessa nessa síndrome do impostor né de mas eu não até eu não sou bom o suficiente ainda para falar eu não tenho isso para poder falar não tenho aquilo para poder falar só que eu sempre ardeu muito forte dentro de mim. Até porque tem uma frase de cênica que ele diz isso, né? De nada, adiante, nada adianta todo o conhecimento do mundo, toda a sabedoria do mundo, se eu não puder compartilhar com os meus amigos. E era uma coisa que eu criei o meu podcast, Vida Lendária, para exatamente os meus amigos escutarem. E sabe o que me dá mais orgulho? Não é, tipo assim, ter por milhões de pessoas que vão lá, vão escutar. Me dá orgulho, meus amigos, estarem aqui comigo, o Bruno, o Ala. A galera me acompanhar, os meus amigos escutarem uh, ser do valor na vida deles, e eu ver isso no dia a dia deles, que aquilo tá mudando a vida deles. E para mim isso é legado, isso é uma vida lendária. Então se eu puder ajudar mais pessoas ainda, meus amigos, excelente. Mas a minha missão é conseguir conversar com esses malucos, que de alguma forma vai fazer sentido para eles aquilo que eu vou falar, porque eu falo sobre coisas que são diferentes, que realmente batem no... no... No normal, eu sempre fui um cara muito provocativo, sabe, de ter ideias que fogem do comum. E eu sempre deixei muitas pessoas nervosas comigo por conta disso, porque quando a gente fala coisas que fogem do, do comum, do senso comum, a gente está batendo diretamente no ego coletivo. O ego coletivo, ele não quer se ferir, então ele bate contra. Então todo grande pensador acaba ah, tendo uma resistência muito grande né, sobre aquilo que ele pensa. E o pequeno pensador, como é o meu caso, também encontra. Então, eu fico feliz. Assim, para mim, uma vida lendária é você conseguir deixar um legado, algo que seja acima de você. E você pode fazer isso de, uma, de várias maneiras: deixando o legado através de uma empresa que vai ajudar as pessoas, deixando o legado através da sua família, uma família muito bem construída, deixando o legado através de um livro, através de um podcast, através de alguma coisa. No meu caso eu tenho esse, eu acredito que esse conhecimento que eu vou deixar vai ser o maior valor de todos. Por mais que eu esteja criando empresas conscientes, empresas que têm um grande impacto social, cada vez mais direcionado a isso, eu acredito que vai ser esse conteúdo que eu vou continuar criando dos podcasts, que talvez um dia se tornem livros, um dia talvez se torne outra coisa, mas eu acredito que ali, talvez um, talvez outro, vai virar, poder virar a chave de algumas pessoas e vai se tornar algo que vai gerar muito valor para elas mas é Mano. isso muito bom, cara, muito bom eu conectei muito com o que você disse em relação à conexão de uma vida lendária com liberdade e a sua visão de liberdade para uma liberdade mais elevada, real que a liberdade de então isso conecta muito com o que meu amigo Gustavo Tanaka, ele me disse uma vez que se tornou um dos meus lemas aí em busca de liberdade que a verdadeira liberdade é precisar menos. Então, essa, esse desapego e essa desassociação da necessidade de ter né? e de acumular e, e todas essas questões que envolvem né? a, a posse, né? que é uma das grandes é, dificuldades e razões do sofrimento humano. Né? Olhando muito para o budismo, que traz essa questão do das duas grandes fontes de sofrimento, que é o apego né? e é o desejo de desejar e também a, a aversão da dor. Né? Então, a gente fica sempre nessa dualidade e isso nos causa essa, essa dor constante. Né? Então, a vida lendária está relacionada com a busca da liberdade para mim fez muito sentido, ressoou resso muito forte. Agora, uma dúvida que eu tenho, que eu sempre busco um pouco mais de, de sabedoria com pessoas que eu, que eu admiro e considero sabedoria. você acredita que existe a verdadeira liberdade, a real liberdade, ou a liberdade é, é uma ilusão? A verdadeira liberdade é a liberdade da mente. Né? É, aqui a gente está entrando num assunto que é, ele é bem profundo assim, mas a verdadeira liberdade é a liberdade da mente, é a liberdade total dos desejos, a liberdade total da associação com a nossa mente. Então, e é onde a gente encontra também mais felicidade, mais plenitude. Enquanto a gente está num ciclo vicioso de desejo por desejo, do desejo do mais, é, a gente nunca se está satisfeito. As pessoas, eu, e eu, onde é que eu vi isso, né? Uh, eu sempre, eu vi, eu sou um cara de que vem de origem extremamente humilde. Tipo assim, eu sou um cara que tinha que costurar a própria roupa, a própria escola, sabe? Tipo, ficava sentindo a merenda. Na hora de ir no supermercado, muitas vezes tinha que devolver alguma coisa para a partilheira porque eu não fiz a conta direito e faltou dinheiro. Então... Eu não... Eu me saciei, digamos assim, rapidamente no marketing digital. Porque rapidamente eu já tinha muito mais dinheiro do que eu imaginei, jamais imaginei que eu teria. Só que não parou por aí. Aí que tá, quando tu descobre como criar riqueza, aonde tu encosta vira riqueza. E eu comecei a... Eu sempre fui um cara que busquei os fundamentos. Então, no momento que eu entendi os fundamentos da geração de riqueza, eu até falei no meu podcast, no, no episódio 7, que é o, o Amente Milionário, eu falei para minha mãe, quando eu entendi, deu aquele estalo, na inocência, eu fui conversar com ela sobre esse assunto. Por quê? Por que, que na inocência? Porque ela não ia entender o que eu tava falando. Ela ia achar realmente que eu era um maluco. Porque eu falei para ela, mãe, eu já sou milionário. Uh, porque, tipo assim, despertado, tipo assim, cara, é isso aqui, é só fazer isso. E ela, como, tá viajando? Como assim? foi não, porque assim, primeiro tem que ser, pra depois ter. Então eu já sou milionário porque eu já entendi, é só fazer isso. Eu, tá tudo aqui na minha cabeça. Ela falou, nossa, tá viajando. tal Isso era foi dois, três dias antes de eu viajar e morar em Florianópolis, né? e um ano e quatro meses depois eu já tinha meu um não faturar um milhão um milhão eu já faturava tipo assim mas tem um milhão na minha conta sabe então foi um ano e quatro meses depois que eu deu esse estalo pum já sei como ter um milhão já fui para lá e depois quando tu aprende a fazer um milhão fazer dois é assim né foi alguns meses eu já fiz dois mas alguns meses eu fiz três assim fui fazendo então quando tu aprende os fundamentos de qualquer coisa é muito fácil de fazer hoje pode me jogar em qualquer país, mesmo se eu não souber falar a língua deles, talvez em 10 anos, no máximo, 5 anos talvez, eu vire milionário de novo, porque eu entendi o fundamento. Tipo assim, tá... e... Ah, me explica, eu posso explicar para vocês, como eu expliquei no episódio 7. Mas a sabedoria, ela é dificilmente transmitida através de palavras. Ela é vivida e gravada dentro de nós. É uma coisa que é meio... Não é nem uma inteligência, não, ela tá lá no teu cérebro. Não, é uma coisa que é meio corpórea em tudo, sabe? Tipo assim, eu sinto a... Eu vejo uma oportunidade, eu vejo como é que construir, como construir coisas que vão gerar riqueza. Então, para mim, tá intrínseco. O amigo meu me falou uma vez, eu perdi o, de, o medo de... Eu, por muito tempo eu tive medo, né? Medo de, de voltar a pobreza. E por isso eu começava a trabalhar pesado, 16 horas por dia, porque eu não queria voltar pra pobreza. E eu começava a acumular, acumular, acumular, acumular. Eu parei de acumular no momento que eu entendi, cara, eu sei fazer isso aqui do zero, do, do nada. Tipo assim... Eu não preciso mais temer. Por que, que eu estou temendo perder dinheiro, sabe? Então, Só que demorou para cair essa ficha. Eu fui fa acumulando, fazendo, aproveitando oportunidades, até que chegou lá, final de 2018, e eu me vi me perguntando, por que mais? Por que eu preciso de mais dinheiro? Por que, que eu continuo nessa corrida? Por que, que eu não paro de trabalhar? Por que eu estou trabalhando tanto? E daí eu fui perguntar para amigos meus, que tinham muito mais dinheiro que eu amigos que tinham 5, 10 vezes mais dinheiro que eu, 20 vezes mais dinheiro que eu. E eu fui perguntar para eles: "Cara, qual que é o teu número? Até quanto? Quando, até quanto? Você já até tu vai trabalhar até ter quanto na tua conta? Basicamente isso. E, cara, todos eles sempre dobravam esse número. Sempre, tipo assim: "Cara, não, agora eu quero ter, tenho 20 milhões, eu quero ter 40. Não, eu quero ter 50. Ah, agora eu vou para 100". E todos eles falavam a mesma coisa, sempre era o um mais, o um mais, o um mais, o um mais. E eu percebi, cara, existe, isso eu, é um episódio que eu estou até escrevendo, por isso está bem claro na minha cabeça, estou escrevendo para ser o próximo episódio do Vida Lendária, que é a, a saída, a, saindo da corrida de ratos. Porque existem várias corridas de ratos. A, a vida é um labirinto e a gente, quando sai de um, a gente está dentro de outro que é maior e mais complexo, mais difícil de sair. Uhum. E quando você sai dessa corrida de ratos, que é conseguir... Pra não ter dinheiro para pagar o boleto dos próximos três meses, por exemplo, sair daquela corrida de ratos original, que é tu trabalhando no vermelho para pagar, e eu fiquei nessa corrida de ratos durante anos e anos, existe outra corrida de ratos. Uma corrida de ratos que continua sendo uma corrida de ratos, só que agora tu está numa, numa gaiola dourada, com diamantes pendurados à tua volta, mas é uma corrida de ratos, porque tu continua correndo por mais. Tu continua correndo para ter mais, para adquirir mais, mais por mais, sem ter necessariamente um grande porquê por trás disso. Então, eu percebi que eu estava riscando a entrar nessa corrida. Uma corrida que eu conheço bilionários que são nela. Então, por que eu entrar nessa corrida? Tipo assim, o bilhão é muito mais difícil. Se tu pensar, um milhão já é muito dinheiro. Mas bilhão, cara, é mil milhões? É muito difícil. Então, quanto tempo eu vou ficar nessa corrida, sabe? E aí depois do bi? Eu conheço bilionários que eles estão lá no bi, eles estão pensando no 5 bi, estão pensando no 10 bi, no 20, no 30. Quando é que essa corrida de ratos acaba? sabe Então, foi aí que eu comecei a despertar um pouquinho mais para, cara, vamos fazer algo que... Empreender de forma mais consciente, sabe? Tipo assim, tem tanta coisa na nossa vida que é imposta que a gente nem se pergunta, né? Por exemplo, por que uma faculdade tem que... Toda faculdade tem que ter quatro anos? Será que a administração não deveria ser seis, três meses, seis meses? Por que, que eu tenho que trabalhar das nove às cinco, sabe? Por que, que esse horário é o horário definido, padrão? Por que, que eu tenho que ir para a escola, sabe? Tem tanto padrão que foi inserido na nossa cabeça, e um deles é, cara, tu tem que comprar uma casa, tu tem que comprar um carro, tu tem que... tu tem que... Tanta coisa que é, é, nos imposta, né? Eu acho que acredito que, a gente estava falando de liberdade, uma das liberdades é se libertar desses conceitos que são impostos por nós, pela sociedade, que nos fazem correr atrás de coisas que, na verdade, nós nem queremos. E o mais difícil, que eu acredito, para quem está começando, é se permanecer fiel ao porquê começou porque eu percebo que a maioria das pessoas que começam no marketing digital, elas começam com esse intuito de liberdade que tu prega, elas começam com esse intuito de passar mais tempo com a família, mas elas se perdem num ciclo vicioso de trabalhar para simplesmente gerar mais recursos, gerar mais riqueza, aproveitar mais oportunidades, e elas ficam anos fazendo isso. E depois, como elas se perdem nisso, elas não têm mais tempo para a família, mais tempo para aquilo que elas faziam antes, elas se veem presas em drogas, em, em compras sem sentido, de várias coisas. Eu conheci muita gente que faturou milhões e milhões nesse mercado que... Perdeu tudo, família e o dinheiro também. Então é algo que a gente tem que estar sempre se lembrando, né? Esse nosso porquê do iniciar. Muito foda. Porra, que aula, cara. E eu acho que, reforçando o ponto que você falou, é o poder das boas perguntas e do porquê, acima de tudo. Porque o primeiro porquê, a primeira justificativa é muito fácil de dar, mas se você continua cavando cada vez mais profundamente, segundo porquê, terceiro porquê, Quarto, quinto, porque você faz o que você faz, ou você decide fazer o que você faz, a gente começa a sair dessa matrix imposta aí, que eu falo que tem seis grandes peixes que fodem com a nossa vida, que são os nossos pais, professores, padres, publicitários, políticos e o pais, professores, patrões e patrões também. Então, são as grandes instituições, né, que lá na Napoleon Hill já falava de algumas delas no aquele livro Mais Esperto que o Diabo, que vão impondo todas essas verdades e todas essas essas formas de pensar e agir automáticas que vão sendo reproduzidas de geração em geração. Você vai criando essas crenças lá, principalmente até os 7, 10 anos da sua vida, né, muito ali pelo ambiente e você leva para o resto da vida. Então, sempre se lembrar do porquê de fazer o que a gente faz né, é algo fundamental em tudo, não só em negócios, mas principalmente porque o mercado digital é um mercado de muita imagem, de muita sedução, de, de muita mentira também, porque dependendo de quem está por detrás ali comunicando e trazendo todos os gatilhos de persuasão, consegue vender o que for, né? Mas depois a gente vê que não é muito bem isso, né? Principalmente para a galera que está aqui começando, a galera que está dando os primeiros passos, eu vejo muito a galera saindo numa prisão, que é a prisão talvez corporativa, a prisão da, do, da CLT, aquela prisão ali da da vida na corrida dos ratos, como você descreveu, e vai para uma outra prisão que é muito pior, que é a prisão do marketing digital, que é uma prisão de você está 24 horas conectado ali é uma prisão onde você não tem mais um chefe mas tem centenas ou milhares de chefes que são seus clientes que são seus fornecedores é uma prisão onde você tá dependendo das fórmulas e das estratégias dos grandes gurus e aí no final você tá com a vida muito mais cagada né, do que você tava antes porque faltou consciência faltou intenção né então você que é um cara que já está nesse mercado há muito tempo, já viu muita coisa, já ganhou muito dinheiro, já está empreendendo com consciência. Me diz quais são os principais aprendizados que você acha que vale a pena a gente falar aqui para a galera que está começando, para não ter que cometer todos os erros que você cometeu, né, que eu cometi também. Então vamos falar um pouquinho do, assim, do, do essencial, porque... Uma coisa que eu defendo muito são negócios online minimalistas, para ter esse estilo de vida mais pés descalços, que eu trabalho tanto, que é um conceito mais equilibrado, mais intencional, muito alinhado com, com, com os pilares que você trouxe da vida lendária. Me fala um pouquinho, assim, se você pudesse dar um direcionamento inicial para a galera que está começando, por onde você traria? É, o primeiro deles foi o que a gente já falou, né? não esqueceu o porquê. É muito fácil... Esquecer o porquê. Tem uma frase que eu, repeti, eu repito muito porque ela mesmo já diz que deve ser repetida, que é, nós devemos ser mais lembrados do que ensinados. Então você precisa continuamente se lembrar do seu porquê, porque é muito fácil de esquecer o seu porquê. Quando a gente, começa, a gente entra nesse universo, começa a aparecer tanta coisa, tanta oportunidade, que começa a surgir uma coisa chamada FOMO, Fear of Missing Out, medo de perder algo. E daí começa, eu conheço muita gente que fica perdida e nem consegue startar bem nesse mercado Porque, cara, nossa, vamos fazer PLR Não, drop tá dando, tá com CTA baixinho ali, vamos fazer vamos fazer drop, vai pra drop Nossa, tem um cara que quer, quer que eu lance ele aqui, que é um cara bom e tal, acho que vai bombar Vou lançar ele Nossa, o suplemento tá vendendo um monte, Um amigo meu vendendo lá colágeno, vou vender colágeno E os caras ficam pingando de lugar em lugar Por quê? Cara, eles querem buscar algo que vá funcionar mais rápido, buscar um atalho e não, não faz sentido, é isso. Por que que tu começou? Tu começou pela ganância ou tu começou por querer liberdade ou por querer ficar mais tempo com a família ou dar uma, uma vida melhor para tua família, para os teus pais, etc. Se lembrar do porquê é fundamental. Então, o primeiro passo que a gente já falou é lembrar do porquê constantemente. O segundo é exatamente isso que eu falei. Uh, se você ficar pulando de galho em galho, você nunca vai desenvolver habilidades naquele assunto. Por exemplo, eu comecei com co-produção, e essencialmente com e-mail, uh, envi enviando e-mails para poder vender. Então, meu, eu comecei todo. O pessoal olha para mim e pensa, nossa, tudo que ela botou a mão deu certo. O cara foi lá, estourou e tal. Cara, eu, eu dizia numa palestra que eu dei em 2017, eu falei que a cada. Uma coisa minha que deu certo, teve 20 que falharam, miseravelmente. E hoje, eu posso dizer que foram até mais, deve ter sido umas 30 ou 40. E quando eu falo miseravelmente, é tu colocar energia, tipo, duas semanas pensando, botando dinheiro, botando esforço, e o negócio não virar nada, sabe? Coisas que fariam já desistir. E o meu primeiro lançamento, tipo assim, a maioria das coisas que aconteceram na minha vida, eu não tinha a opção de não dar certo. Eu precisava fazer, eu, eu apostava sempre todas, tudo que eu tinha. E isso é uma coisa que eu acredito que eu devo a muito do meu sucesso a isso: saber a queimar as pontes e a me jogar de cabeça 100%. Por exemplo, quando eu resolvi ter a minha própria casa, eu peguei o único dinheiro que eu consegui depois de trabalhar anos e anos e anos, que foi 3 mil reais, e eu resolvi que eu queria ter uma casa, que eu queria poder dar uma casa para minha esposa, para poder livrar ela, que os pais dela estavam separando, ela estava muito triste lá, quase entrando em depressão. E eu, eu percebi que com 13 mil reais eu não conseguia construir uma casa. 13 mil reais era muito pouco dinheiro. 13 mil reais, na verdade, não pagava nem o pedreiro. <risos> o que, que eu fiz? Eu comprei material. E eu pensei, eu vou construir essa merda. Eu comecei a olhar vídeo no YouTube, e eu construí uma casa com 45 metros quadrados, meu pai me ajudava no final de semana, Precisei, foi no terreno dos meus pais, então tive que, tive que pegar umas paredes deles emprestadas lá, porque senão não ia ter dinheiro para construir a casa. Fiquei cavando, fiquei botando cano, dava vazamento, fiz a elétrica lá, <risos> toda errada. queimei meio, um monte de coisa, um monte de vez. Mas não tinha outra escolha, eu tinha comprado o material, eu tinha que construir. Hum. E quando eu entrei no marketing digital, mesma coisa. Eu estava no vermelho, no negativo. E conversei com um cara que era cliente da minha agência. Convenci ele de fazer um lançamento. Eu nem sabia que merda era esse lançamento. Mas eu vi que o pessoal botava quatro vídeos lá e, e vendia alguma coisa. Então eu falei pra ele, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer quatro vídeos de conteúdo. No último conteúdo que tu fizer, a gente fala, abriu o carrinho. E a gente fez isso. Ele comprou o lead clicando no impulsionar, botando no Facebook impulsionar. E eu fiquei escrevendo os e-mails lá. E a gente botou, ele botou, tipo, 30 mil reais. Ele teve que me pagar, né? Porque eu tinha, uma, eu tinha uma, uma, uma dívida que eu tinha que pagar cerca de 15 mil reais todos os meses. Então, ele pagou a dívida pra mim, pra mim ser pago depois. E a gente abriu o carrinho e o barulho foi de grilo. Não teve venda. Porque, tipo, a gente fez tudo errado. A gente não sabia marketing digital. A gente não sabia o que... A gente viu que o pessoal botava quatro vídeos e no quatro vídeo ele vendia. Só que a gente não sabia nada, cara. A gente não sabia nada, ah. E daí, o que, que eu fiz, né, cara? Tipo, não tinha... Eu pensei, cara, Tipo assim, era a minha única chance de entrar no marketing digital e não tem como, porque eu não tenho dinheiro para comprar tráfego, não tenho dinheiro para fazer nada. E esse cara investiu todo, tudo em mim, né? E daí eu fiquei lá pensando o que fazer, pensando o que fazer. Eu já tava duas noites sem dormir, criando os conteúdos, fazendo várias coisas. Eu apaguei, em cima do teclado. Eu acordei desesperado, tinha algumas vendinhas lá, tipo, tinha, sei lá, 20 vendas e eu pensei cara o que que eu vou fazer agora Daí eu tinha comprado um curso do do conrado que se chama cop samurai, samurai express e eu passei a noite toda varrendo a minha casa e escutando aquele podcast e a minha esposa nem nem questionou porque ela sabia que eu estava tipo assim frustrado ali sabe e eu come... e eu fiquei lá eu ficava rescutando e reescutando várias vezes aquele copyright express e toda vez que me gerava um insight de alguma headline de algum de algum contexto ali eu escrevia num caderno. Eu não dormi essa noite. No, no outro dia de manhã, eu, já, eu comecei a disparar e-mail para galera. Disparei e-mail para quem viu, para quem não viu, com as headlines que eu tinha criado lá. E apaguei, fui dormir. Eu fui dormir, era umas, sei lá, umas 10 da manhã. Acordei uma hora da tarde, meio-dia. E eu olhei daí na conta da Hotmart um monte de venda. Tipo, a gente já tinha feito, sei lá, quase seis dígitos, sabe? Com os e-mails que eu disparei. Eu fiquei louco, né? Eu comecei a disparar um monte de e-mail, um monte de e-mail. Um e, e a gente conseguiu bater ali no. Na reabertura, múltiplos seis dígitos, né? Primeiro lançamento, um lançamento que já tinha sido cagado. Mas que eu não desisti, porque era meu all-in. E tudo na minha vida foi sempre all-ins. Sempre all-ins. Depois eu consegui bater recorde vendo o e-book, porque eu só vendi esse book e minha esposa estava no hospital, internada, precisando de dinheiro para cirurgia. Eu não sabia subir uma conta no Facebook, eu não sabia subir anúncio. Eu entrei em contato com os amigos, falei com meu sócio, pedi para ele: cara, eu posso transformar esse ebook book aqui do bônus em um produto para mim poder vender? Eu preciso pra, pra pagar a cirurgia da minha esposa? Cara, vai lá, vai fundo. Fui lá, conversei com amigos, comecei a subir campanha, fazer um monte de coisa para conseguir dinheiro para pagar a cirurgia dela. E por conta disso, eu aprendi Facebook em duas semanas. 14 dias eu sabia, estava dominando o Facebook, expandindo um monte lá, porque eu tinha que pagar uma cirurgia. Então, eu ganhei prêmio Daí da Hotmart para poder viajar para eles com do pago, porque eu tinha sido uma das pessoas Que mais, conseguiu mais rápido Alcançar 150 graus Com e-book, de ticket bem pequeno Mas por quê? Eu tinha um grande porquê, né? Minha esposa estava no hospital, precisava pagar a cirurgia para ela E assim foi, as coisas da minha vida Sempre foram assim, sabe? Tipo assim Então, esse meu Sucesso foi na pressão E aqui Eu sei que Isso pode ser meio louco, mas cara não tem é muito difícil aí o cara falou a cenoura atrás exatamente é muito difícil fazer algo acontecer sem uma cenoura atrás e eu sempre tive cenouras muito grandes atrás como eu não gosto de sentar numa cenoura eu sempre corri muito dessas cenouras e eu acredito que as pessoas nesse sentido as pessoas precisam se jogar sabe tipo assim as tem que, que ser vida ou morte o que tu vai fazer sabe cara eu faço isso aqui ou eu morro. Agora, por exemplo, eu tenho dois sócios meus, ou três sócios aqui, escutando esse essa live. Eu botei uma cabeça na minha cabeça uma coisa. Ou eu consigo criar empresas onde eu não estou mais nas operações, somente no estratégico como conselheiro, ou eu fecho todas as minhas empresas. 100%, fecho todas elas. É assim. Não tem. Tipo assim, e são meses. Tipo assim, Eu vou fazer isso durante três meses. Se minhas empresas não rodarem, sem mim nelas, apenas como conselheiro, eu vou fechar 100% das minhas empresas, vou ficar um, dois anos sabático. E agora, meus sócios estão aqui. Eles vão ter que fazer acontecer, entendeu? Então, porque é assim, entendeu? Eu me coloco numa condição onde não existe erro, entendeu? Eu preciso fazer, eu preciso fazer acontecer. Não existe como erro vai existir, não existe como falhar, porque a falha é algo que eu não, não aceito. Então, uma coisa que as pessoas estão começando, elas precisam se colocar nessas posições. E eu entendo que vai ter pessoas Que, por exemplo, vão, vão ficar Com os dois pés em cada canoa Então, ah, quando essa canoa aqui começar a funcionar Eu, eu vou para ali Pra mim não funciona isso Eu preciso me jogar 100% dentro Quando, por exemplo, eu fiz esse lançamento Do Inglês Winner que funcionou Desse curso de inglês Eu recebi ele tipo assim, 30 mil reais, 40 mil reais Porque ele teve que me descontar alguns meses, né? Que ele me pagou E minha agência, uma coisa incrível aconteceu Que foi assim, eu sempre tive cliente ruim Sempre tive cliente ruim na minha agência Eu tinha uma agência de site como eu estava fazendo esse lançamento, eu comecei a dizer não para um monte de gente que estava chegando. Quando eu dizia não para eles, eles diziam assim, não, mas, cara, eu te pago o dobro. E eu pensei, puta, era só ter dito não durante cinco anos. Eu fiquei vendendo o site por 500 pila. Era só ter dito não. Era só ter dito não. E daí começou a aparecer cliente bom na agência, sabe? Eu demiti todos os clientes que estavam ruim, a gente estava cheio de cliente bom, a agência sempre deu prejuízo durante anos e anos e anos e agora estava dando lucro. Sabe o que eu fiz? Fechei a agência. Com um monte de cliente bom querendo entrar. E daí, a minha esposa falou: por que isso? Minha mãe ficou louca, não né? Estava louco. E o cara desse curso de inglês, ele falou, cara, agora só daqui oito meses que eu quero lançar. E eu, cara, eu vou ter que dar um jeito. Eu tenho 30 mil reais. Meu custo de vida era na época era uns 5 mil reais. Tenho seis meses, mas eu preciso investir em, em anúncio, em coisas assim, então comprar cursos. Então eu vou ter menos tempo. Beleza, tem que dar um jeito. Me joguei de novo. Então tudo que eu fiz sempre foi assim. Quando eu comecei, por exemplo, a Neolife, que foi uma das empresas que o pessoal me conhece, eu tinha várias empresas dando super certo. Eu já tinha empresa faturando um milhão, eu peguei e saí da sociedade. Eu nem vendi na parte do meu sócio. Falei, cara, fica com tudo aí. Eu vou focar nesse negócio aqui. Por quê? Eu sabia que esse negócio aqui precisava de 100% da minha energia. Eu saí de outras três empresas, foquei numa só. E ela estourou, né? Foi uma das maiores empresas do marketing direto de produtos físicos. Então, eu sempre queimei muito a ponte. E eu acho que esse é um, um aprendizado que as pessoas... Eu diria pra mim mesmo, cara, vai lá, isso aí, queima a ponte. Então, é, lembre-se do seu porquê continuamente, que a gente falou, né? Pra não esquecer. Cara, queime as pontes. Tipo assim, se joga naquilo que você acredita de verdade, sem ter chance de falhar. A falhar significa sua morte. E eu gosto de fazer isso. Sabe? Quem agora? Se eu falhar em ser um bom conselheiro e criar um bom time de gestores e diretores nas minhas empresas. Isso quer dizer morte das minhas empresas, porque eu vou realmente fechar todas elas. Então será que eu vou falhar? Eu acho bem difícil. Porque não pelas empresas, mas pelas vidas das minhas empresas, pelas pessoas que dependem delas para poder sustentar suas famílias. Então é muito difícil falhar. Então isso quer dizer que é daqui a, aula ah, que Eu já tô fazendo praticamente já 100% isso, mas que daqui a 60 dias eu vou ser apenas um conselheiro nas minhas empresas, nem diretor. Você então, por quê? Porque não existe chance de eu, de, eu, de eu não conseguir isso. Se eu não conseguir isso, é falhar. Falhar significa um monte de, de família sem um trabalho. Então, se colocar em posições que você não pode falhar, você vai ter que. Cara, vai ser estressante, vai ser difícil, só que isso vai aumentar a sua chance de sucesso lá em cima. Então, a coisa que eu é uma lição para mim, eu sei que não é, é para todo mundo, nem todo mundo vai ter estômago para isso. Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E outra lição Olha. também é focar em uma coisa. Por exemplo, sempre que eu fiz uma coisa, eu tive que eu abri mão das outras. Eu, eu disse não para as outras. Então, por exemplo, vou focar no marketing digital. Tem gente que manteve a agência, manteve outras coisas. Eu larguei minha agência. a gente que tá, finalmente começou a dar lucro, eu, não, tchau, não quero. Porque eu vou focar, de algum jeito eu vou fazer funcionar no marketing digital. Eu não sei como, mas eu vou fazer isso funcionar. Quando eu decidi fazer ir para outro negócio, que era mexer com produto físico, eu disse não para todos os meus infoprodutos. Eu disse não para vários infoprodutos que estavam rodando. Eu, empresas Como eu disse, empresas que faturavam um milhão por um mês, eu disse, cara, não posso mais tocar isso aqui com vocês. E fui para produto físico. Saí do produto físico, agora comecei a pensar em equity. Cara, larguei todas as minhas empresas que não tinham possibilidade de gerar equity. E comecei a focar em geração de equity. Informação de equipe, informação de empresas maiores. Então, novamente, abri mão de muito dinheiro. Então, muito, muito, muito dinheiro. Muito poder, muito status para focar em, em, em outra coisa. Então, eu já tinha uma empresa que eu criei, eu formei uma empresa que faturava múltiplos milhões por mês. E eu, não, cara, não é isso que eu quero fazer mais, quero fazer outra coisa. Falei com os meus sócios e sair fora. Por quê? Agora eu estou 100% focado nisso. Uma empresa é totalmente diferente. E vou criar isso Então, nesse momento, por exemplo Eu quero me conectar mais com a minha parte espiritual Me conectar mais com a sabedoria Então, isso vai ser bom também Para os meus sócios Porque eu vou trazer Eu, vou, eu quero ser um clear thinking para eles tipo, Eu não consigo falar Um pensador claro tipo, em, português, em português tem coisa que estraga totalmente né? é, sempre. <risos> então, tipo assim não Eu quero ser fazer. um grande pensador para as minhas empresas que eu sou conselheiro Quero chegar lá e dar o conselho certo para eles e cara, acontece isso direto, as empresas estão indo para um lugar, eu falo, cara, só faz isso, isso, isso, isso e isso e a gente decola. Pum, falar, pum, muda todo, totalmente o resultado. É isso que eu quero fazer, sabe? Tipo assim, chegar e dizer, ah, a gente vai fazer isso, isso, isso. Todas as empresas, hoje eu tenho três ou quatro empresas, todas elas se conectam, uma se presta serviço para outra e também com possibilidade de prestar serviço para terceiros também. Então, todas elas estão se ajudando. E eu fico pensando, não, aqui a gente esquece isso aqui, mexe aqui porque ajudando essa, ajuda essa, E a gente cresce para cá. Então, é isso que eu quero fazer. E para isso eu preciso ter tempo, ter tempo para pensar. Não posso estar na operação. Eu adoro, por exemplo, eu, adoro, eu sou um cara que adora programar, por exemplo. Eu gosto de código. Mas eu, eu entendi que para... Eu nunca ia ser um assim um maravilhoso programador. Eu sempre ser um, um, um, um programador mediano para bom. Eu percebi, não, cara, não isso não é minha zona de genialidade. Isso é uma zona que eu sou bom. Talvez ótimo, mas não sou gênio. O que, que eu sou gênio? E essa é uma pergunta que eu aconselho vocês a se fazerem frequentemente. Porque todos vocês que estão me escutando aqui são gênios em alguma coisa. Todos, sem exceção. Eu descobri que todas as pessoas, eu achava que algumas eram gênios. Não, todas as pessoas, sem exceção, são gênios em alguma coisa. Agora, você tem que descobrir qual que é essa zona de genialidade que você possui e de que forma ela pode gerar valor para as outras pessoas, de forma que você ganhe recursos com isso. E recursos pode ser fama, dinheiro, o que você quiser. Ah, e daí eu comecei a perceber, cara, eu sou muito bom para analisar problemas complexos e deixar eles extremamente simples. Sempre, sempre tive muita facilidade de entender coisas complexas e deixar elas simples. E, inclusive é isso que eu fico, é, o tesão que eu tenho de fazer o, o Vida Lendária é isso, eu pego conceitos que são extremamente complexos, extremamente complexos, que eu tenho que estudar eles de forma extremamente profunda. Eu vou falar uma coisa sobre psicologia, eu vou lá, eu leio livros de psicologia pesados e tal, converso com amigos meus que são psicólogos e tento quebrar isso de uma maneira que fique fácil de entender. Então, é isso que é minha zona de generidade. Eu consigo ter uma visão do todo e simplificar para que qualquer pessoa consiga entender. Então, essa é a minha zona de generidade. Então, entender coisas complexas e torná-las fáceis. Como é que eu consigo fazer dinheiro com isso? O meu é fácil, né? Eu pego qualquer problema, simplifico para potencializar minhas empresas. Então, lembre-se do seu porquê. Queime suas pontes. Foque em poucas coisas, porque você não vai conseguir fazer tudo. E Busque constantemente, onde é que eu sou um gênio? Porque vai ser aí que você vai ganhar dinheiro sem esforço, porque isso é um lema meu. Tudo que eu faço hoje em dia tem que ser sem esforço, tem que ser orgânico. Por muito tempo eu fui ali, testa de ferro, batendo, trabalhando 16 horas por dia, sábado, domingo, anos, isso. Hoje, cara, não quero trabalhar centenas de horas, eu não quero ficar me quebrando. Eu, ah, tem que, ah, a gente tá fazendo lançamento, a gente tá fazendo isso, a tá fazendo produto novo, tem que virar a noite, beleza, Viro. Mas não é isso que eu quero para mim. Uhum. Então, eu cada vez uhum. mais tenho trabalhado menos e ganhado mais. Por quê? Porque eu tenho trabalhado uhum. nas coisas certas. Uhum. Então, se você buscar essa zona de realidade, você vai conseguir uhum. encontrar um trabalho que você vai se sentir bem fazendo, que vai precisar trabalhar menos, que vai gerar muito resultado, muito mais valor, e ainda vai gerar muito mais recurso. Que aula! Que aula! Muito bom, cara. É, e é muito legal ver. Ficou claramente aqui, para mim, ficou claro que você entrou num, na sua zona de genialidade e no estado de flow, onde você veio trazendo suas experiências, sua sabedoria. E fui vendo aqui os comentários da galera e é, e é muito bonito presenciar isso. E quando a gente encontra um trabalho onde a gente tem situações dessas, onde a gente consegue promover o máximo de situações, onde a gente consegue explorar essas nossas zonas de genialidade, esses nossos estados de flow, é, na minha opinião uma vida lendária, onde a gente realmente sente que o nosso tempo está sendo doado e implementado de uma maneira a gerar valor na vida de outras pessoas. Então, parabéns aí, cara. Dá, dá para sentir que você tem conquistado muito isso e trazido isso para a sua vida. E é legal você ter falado de todos esses elementos, né, que eu vejo que é uma dor muito grande hoje para a galera que está começando, é encontrar... Essa única coisa é encontrar uma pegada mais essencialista, mais focada, porque são muitas opções, né? É muita confusão, é uma selva. Para quem estava acostumado a fazer PowerPoint, aper apertar botão ali na CLT, fala, vou começar na internet. Porque todo guru fala que é fácil, todo mundo fala que é simples, todo mundo fala que em sete dias eu vou estar milionário, então vou começar aqui. E aí quando começa, vê que o buraco é muito mais embaixo, né? E, e eu acredito que uma das, das meus propósitos e zonas de realidade é também desmistificar um pouco isso, simplificar e democratizar os primeiros passos. Porque realmente a internet é um caminho maravilhoso para todo mundo que está começando, mas a gente não pode ser naive, inocente e acreditar que vai ser tudo muito fácil. né? Porque eu acho que dentro de, de tudo que você falou, e indiretamente, tem essa questão da resiliência, tá está muito forte aí em tudo que você faz, né, de, de a gente ter um porquê forte para nos permitir ser mais resilientes, ser mais persistentes aí na, na, na nossa arte. E, acima de tudo, paciência, que é uma coisa que eu acho a nossa sociedade, a nossa geração imediatista, querendo resultados rápidos, tudo para ontem, é, acabou que não tem feito as pazes com essa palavrinha, né? paciência. E quanto mais pessoas sábias eu converso, conheço, eu vejo que a humildade, a paciência, a entrega são características que eu vejo se repetindo muito. né? E eu amo estudar filosofia e eu vejo que isso é algo que, principalmente no Zen, é, aparece muito forte. E teve uma historinha que me inspirou muito, que é a história do bambu. É que eu não sei se você conhece, mas o, o bambu é uma árvore muito sábia nesse sentido, porque o bambu durante cinco anos, ele só fica um brotinho, desse tamanho aqui, 20 centímetros, só criando raízes, cinco anos criando raízes, raízes, raízes invisíveis, né? ninguém sabe que está criando ali umas raízes sólidas, e aí depois de cinco anos, em poucos meses, o bambu dá aquela espigada rápida e né, cresce 20 metros. Então eu acho que o bambu, nesse sentido, da gente criar boas raízes, né? criar bases sólidas. O que são essas bases sólidas? Você ter clareza dos seus valores, ter clareza do porquê de você estar fazendo o que você faz, fazer com uma intenção, não apenas de ficar pulando de galho em galho naquela boa oportunidade né? para ganhar mais dinheiro, crescer mais rápido, mas fazer algo que realmente possa ser construído para durar, né, e ser um legado, como você falou, que pode ser tanto uma empresa, quanto uma família, quanto um livro, quanto um podcast. E, e dentro desse, dessa dinâmica, eu vejo que a paciência não é algo que eu encontro em vários empreendedores aí digitais, principalmente a galera que está começando. Né? Então, o que você diria para a galera que já está entrando querendo resultado para ontem, ou que precisa ter resultado para ontem, como equilibrar esse paradoxo né, de estar tá com a cenoura grande atrás, vindo forte, você tem que ter resultado, mas ao mesmo tempo construir algo que dure, que provavelmente vai ter um tempo de maturação aí maior, né, que não vai ser de um dia para o outro. Né? Então, como que você vê esse paradoxo aí para quem está começando? Eu vejo que existem dois caminhos. E existe o caminho onde você pode focar em gerar resultado rápido e existe o caminho onde você pode focar na construção de um processo que vai gerar resultados maiores que é o bambu a história do bambu você pode o que acontece você pode cara eu quero que esse meu bambu aqui de alguma forma cresça no primeiro mês Tu vai ali, de alguma forma, sei lá, vai regar com uma planta com alguma coisa diferente E o negócio cresceu Ele cresceu um metro, ele caiu do lado Por quê? Ele não tinha base Agora, tu pode ficar criando, trabalhando no processo E criar raízes profundas E depois crescer de uma maneira sustentável e bem maior Agora vamos, saindo da analogia, e indo um pouquinho para o mundo real O que é esse bambu que cresceu um metro e caiu? Cara, vou fazer um drop Porque eu preciso levantar uma grana Cara, tá, Beleza, vai lá Faz uma graninha, mas entenda que esse bambu vai cair. Entenda que não existe sustentação naquilo que você está fazendo. Ah, eu vou pegar e vou criar uma oferta aqui bem agressiva para um, por uma, por uma cápsula. Beleza, vai lá. Só que entenda que tu está nesse jogo por dinheiro e unicamente por dinheiro para te fazer uma grana. E assim, vai ser temporário, porque o Facebook vai bloquear suas contas, porque a Anvisa vai mudar alguma coisa na legislação que vai te atrapalhar, se for drop em algum momento vai ficar difícil de trazer para cá, ou vai ter alguma mercadoria que de alguma forma vai ser extraviada e vai ter que pagar dinheiro por conta disso. Se for, sei lá, PLR, tu vai pegar ali um produto que não vai gerar transformação, que vai gerar, porque a maioria deles é, são, são só promessas, né? A entrega é, é, é nada. Então, tu vai ter muita reclamação, tu não vai construir um LTV, tu não vai ter clientes comprando mais vezes. Então, tudo isso é um bambu que não tem raízes, mas tu quer que ele cresça rápido, ele cresce, beleza, e ele cai. Então, ele não tem sustentação. Então, isso é estar jogando o jogo do dinheiro rápido, que é o caminho 1. Um. E não tem problema nenhum jogar esse jogo. Eu aconselho muitos de vocês, inclusive, a jogar esse jogo caso vocês queiram, precisam de resultado financeiro rápido. Às vezes é o caminho que realmente vai ser mais rápido de fazer algo. E existe o caminho do bambu criando raízes por 5 anos para depois crescer. Nesse caminho a gente não foca no resultado, a gente foca no processo. Como assim a gente foca no processo? Por exemplo, tu vai estudar cop só que tu não vai estudar copy, estudar gatilhos mentais. Tu vai ir para grandes copywriters, Dave Ogilvy vai estudar Breaking Through Advertising do Jean, Jean Schwartz, tu vai lá para raiz, e aí tu vai entender realmente o que é copy, e tu começa a virar um copywriter. Quando tu daqui a pouco ficou ali plantando raiz, tu vira, por exemplo, o meu sócio, João Campos. Ele é um cara que ficou lá no processo, aprendendo a ser um bom copywriter. Hoje ele é o melhor copywriter do Brasil e no segmento que ele atua né que é advertoriais e eu acho que está se tornando o melhor copywriter em via que que é as VSLs, né que são os vídeos de venda mas ele ganhou já milhões e milhões mas por quê ele ficou anos lá ficou dois anos fazendo a raiz dele ficar bem sólida aprendendo muito quando você está focado ali em fazer grana rápida você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo você não fica bom em nada você fica consegue apagar vários incêndios mas você não fica bom em alguma coisa. Vamos pegar outro exemplo, Pedro Sobral. Ele desenvolveu a habilidade de tráfego e ficou focado naquilo por anos. Por anos ele era só o carinha do tráfego. Só o carinha lá que fazia tráfego para o Mairo, para outras pessoas. Mas não ganhava muito dinheiro. Só que não, ele entendeu que ele estava jogando o jogo do processo, o jogo do bambu com raiz profunda durante cinco anos. Quando ele começou a lançar aquela comunidade do Sobral, ele começou a botar mais energia naquilo, que deu um ano, um ano e meio, ele já está faturando 10 milhões no lançamento, abrindo carrinho, só dizendo assim, ah, compra aqui. Então, e com sustentabilidade, sustentabilidade. Agora ele tem lá uma, uma legião de fãs, ele tem fatura oito dígitos, é mais de 10 milhões cada vez que ele abre o carrinho, fazendo algo que ele gosta e melhorando cada dia mais. Mas ele focou no processo, não tem como fazer aquilo que ele construiu do dia para noite. Por dia para noite, tu vai lançar uma cápsula, vai lançar um PLR, vai lançar um drop, e tá tudo bem fazer isso também. Desde que você entenda o jogo que você tá jogando. Agora, onde é que tá o problema? É que a gente tem o 1 um e tem o caminho 2, né? Tem muitas pessoas que estão jogando o caminho 1 um e acham que tem de alguma forma tem como fazer o caminho 2. E elas colocam na cabeça, não, eu vou, tô fazendo o drop aqui, tô fazendo cápsula, só, mas eu vou criar uma marca junto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E elas não fazem nenhum nem outro. E daí só perdem dinheiro. Eu conheço pessoas que faturaram... Próximo de 100 milhões de reais que faliram no mercado de encapsulados, por exemplo, porque tentaram fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, entenda qual jogo você vai jogar. Não existe certo ou errado. Você pode jogar o jogo da grana rápida, mas entendendo que é jogo da grana rápida e que vai morrer rápido também, ou já começa a jogar o jogo do processo. Perfeito, perfeito. Focar no sistema, focar no processo é que vai te trazer essa sustentabilidade. Agora, meu rei, deixa eu te perguntar uma coisa que você me falou que está fazendo esse movimento agora de, de sair da operação para ficar mais na, no borde de aconselhamento e conseguir mais tempo para seu desenvolvimento espiritual. Me fala o grande porquê por detrás disso. Como que você chegou hoje, nesse momento da sua vida, a tomar essa decisão e ser uma decisão tão sólida e e forte como foram as outras, né? De ou é isso ou a morte das suas empresas, né? Porque você tomou essa decisão hoje? Porque é a única forma de fazer, criar tempo para mim poder colocar minha energia naquilo que eu considero neste momento algo com maior valor. A única coisa que a gente tem é tempo. Dinheiro pode perder e conseguir de novo mas tempo a gente não consegue, então, para mim não faz mais sentido, por exemplo, uh, trabalhar por mais, sabe? tipo assim. Então, por exemplo, eu estou criando as empresas, empresas que com certeza vão ser gigantescas, mas eu não estou criando porque elas vão ser gigantescas, eu estou criando ela pelo impacto que a gente está causando e pelas vidas que a gente está transformando nesse período, né? Mas eu percebo que se eu voltar, né, eu já fui CEO, eu fui CEO da Nelar, por exemplo, durante dois, três dois anos, e meio e lá eu já tinha meus diretores abaixo de mim eu já tomava eu era mais na decisão né mas assim eu era eu, é, constantemente as coisas chegavam até mim para mim resolver mas nem isso eu quero mais então nem CEO eu quero mais ser eu quero ser só fazer parte do conselho para poder dar, tomar ajudar na tomada de decisão por quê porque eu percebi que existem coisas que são ainda mais significativas na vida que eu quero perseguir que é entender um pouco mais sobre mim sobre minha vida, ter mais tempo com minha esposa, ter mais tempo com meus amigos, ter mais tempo para pensar, para me conectar mais com o divino, com, com a parte espiritual, com aquilo que é transcendental. Então, eu percebo que eu estou só começando, sabe? É, teve um tempo, em 2018, que eu pensei, cara, eu posso morrer agora, porque eu vou morrer sorrindo, sabe? Tipo assim. Eu estava muito feliz, eu tinha conquistado tudo, eu tinha amigo em volta de mim Eu sempre sonhei, porque eu sempre fui um cara que, tipo assim, sempre pensei, pensei muito de forma diferente, né Então no meu bairro, na, na, nas minhas onde eu frequentava, as pessoas não conseguiam, eu não conseguia me conectar com as pessoas Eu não tinha dinheiro, eu não tinha não tinha nada E quando eu cheguei, eu, tinha um dia que eu estava, era domingo, eu tinha passado com um cachorrinho Eu dei eu dei tchau assim, abandei, porque o meu sócio morava no mesmo prédio que eu Daí eu subi lá, tomei um café com ele, troquei uma ideia com ele dos negócios daí a gente falou de alguns livros que a gente estava lendo e... e daí eu fui pegar o elevador e pensei Cara, tá perfeito, essa vida tá perfeita demais Tipo assim, posso morrer agora, tá ligado? Tipo, deu, virei a vida já tipo. E todo dia eu pensava isso, cara, virei a vida 2018 já isso, né? Virei a vida, virei a vida, virei a vida, virei a vida E... Chegou um momento, cara, mas daí eu, eu sinceramente achei que beleza, cheguei no auge da minha vida. Nada vai ser melhor do que isso. E daí eu comecei a entender que, na verdade, eu tava desse tamanhozinho, tipo, eu tava... Como eu falei, a vida é um labirinto, né? Eu tinha, assim, de trocar... Eu, então, assim, eu abri a porta do próximo labirinto, que era muito maior e mais complexo. E eu pensei, cara, agora vai começar, sabe? A brincadeira. E é bem provável que daqui a 10, 12 anos, 15 anos, 20 anos, eu vou dizer... Cara, agora vai começar a brincadeira, porque a vida são vários labirintos dentro de vários labirintos. E eu consegui, eu consegui sair dessa corrida de ratos e consegui liberar um labirinto, o um próximo labirinto. E inclusive, é engraçado falar isso, porque eu sempre fui apaixonado por labirintos, eu gostava de desenhar quando era criança, isso. E quando eu vi, hoje eu me sinto assim, cara, eu tô no início de uma nova jornada. Então, para essa nova jornada, novamente eu preciso queimar uma ponte. Eu preciso queimar esse Alan uh, que fica horas e horas na frente do computador trabalhando, eu preciso virar outra pessoa. Então eu preciso matar essa minha versão e me tornar uma versão que eu considero que vai me levar para um, uma posição de menos. Aí que tá, né? A gente pensa assim, não, agora tu vai ser mais. Não, eu quero ser menos. Então, para mim ser menos, eu preciso me desconectar de várias coisas. Então, por isso que essa essa questão da, de eu me desligar um pouco das minhas funções, porque eu estou numa jornada de ser menos e para essa jornada de ser menos eu preciso me dedicar um pouco mais para o meu interior, para outras coisas que, que são diferentes né, daquilo que eu vinha fazendo. Cara, muito bom, é muito bonito te ouvir falando isso, porque acho que é muito libertador para muitas pessoas que, que nem percebem, mas já são milionárias. porque se a gente olha, né, o grande porquê de você estar fazendo esse movimento é para ter mais autoconhecimento, para reconectar ainda mais profundamente com o divino para ter mais tempo com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que você ama. A gente não falou nada aqui fora né, do acesso de qualquer pessoa comum, né? A gente não falou para você comprar mais casas e viajar para mais lugares e ter mais luxos. Então é isso que de vez em quando, que aquela historinha do pescador e o empresário de Harvard, né? Que, que às vezes a gente já tem tudo que precisa nas nossas mãos, né? acessível, mas só que a gente não valoriza nessa busca constante do mais. E quando a gente chega lá, ou por porradas da vida, ou simplesmente por estudos e, e sabedoria mesmo, maturidade, a gente olha e fala, nossa, deixa eu aqui reequilibrar e repriorizar o meu bem mais valioso de todos, que é o tempo, minha atenção, minha energia, para aquilo que realmente faz a diferença. E aí a gente volta para o mais simples, a gente volta é, para o mais básico, e é muito bonito ver essa atitude de humildade diante da, da imensidão que é o desenvolvimento humano. Né? Que a cada porta que a gente abre, são milhares de outras portas que são abertas e esse caminho é infinito, porque nós somos uma pequena, um pequeno grãozinho diante né? da complexidade das possibilidades e a natureza, que eu vi que é uma das suas paixões, né? eu acho que nos traz muito isso. É né? que quando você para diante de uma montanha, ou você né, dá uma remada no meio do mar e você vê, cara, eu não sou nada, né? tudo aqui na minha frente é muito maior, mas ao mesmo tempo está tudo conectado, né? então é, é muito bonito ouvir isso de você e ver que você está nessa, nessa jornada aí é, com, com um propósito, uma intenção muito, muito, muito bonita. E, cara, para finalizar, porque a gente, cara, nem vi a hora passar aqui, foi muito rápido, é, uma pergunta que eu queria te fazer. Hoje tem algo aí forte na sua vida? É, você tem clareza de um, de um medo hoje que está presente aí contigo? Medo. Meu único medo é voltar para uma vida mais inconsciente. Uma vida onde eu esteja correndo atrás do mais É estranho, ah. né, falar isso Tipo, o meu medo É voltar a desejar mais Olha que estranho, né tipo assim, Porque é estranho, eu sei que tipo assim É, uma, é umas coisas que a gente fala Tipo assim, a maioria das pessoas que estão escutando Pode ser bem esquisito isso, né Porque eu não tenho medo nenhum da morte, na verdade Eu danço com ela todos os dias, sabe Tipo assim, a morte é minha amiga, porque A morte é a melhor ferramenta que você pode ter para entender aquilo que é fundamental na sua vida então, se a gente fica consciente sobre nossa própria morte Que a gente pode morrer a qualquer instante A gente começa a valorizar aquilo que realmente tem valor Que é a nossa família, que são as nossas conexões Que são várias coisas que muitas delas no, Memento ordem. Que é... Que não, que não são conectadas com aquilo que a gente está todo dia buscando Porque então, assim, a gente fica... Vamos lá, uma pessoa fica oito fica horas no trabalho Vai pegar ônibus Agora vou te ajudar a demitir, fazer um monte, de, um monte de gente se demitir aí <risos> a pessoa, a pessoa fica 8 horas no trabalho, fica 1 hora e meia, 2 horas pegando ônibus, 10 horas. Fica daí 4 horas depois estudando na faculdade. Ou seja, praticamente o dia inteiro dela Está voltado ao fazer algo que trabalha em algo que ela nem gosta, não vai gostar depois, ou nem vai existir depois porque está tudo mudando constantemente. Eu já contratei mais de 120 pessoas, nenhuma delas eu pedi currículo. Então, as pessoas estão nessa rodinha e para chegar num ponto, se ela, se, pouquíssimas vão chegar no ponto que eu estou, de sucesso financeiro, sucesso profissional, eu sei disso porque, não porque eu sou foda, mas porque eu tive também o fator sorte. Todas as pessoas que de alguma forma têm dinheiro, houve o fator sorte envolvido também. Ele vai dizer, não, não acredito em sorte. Não, houve sorte. Eu, eu, eu consegui aproveitar muito bem essa sorte. Mas houve sorte, sim. Tem pessoas que não têm a mesma, a mesma possibilidade que eu tive, não vão ter a mesma sorte que eu tive de ter oportunidades. Então existe o fator sorte. Então a maioria das pessoas não vão conseguir conquistar o que eu conquistei. Só que, sabe o que é mais maluco disso? É que ninguém precisa de nada do que eu conquistei para correr atrás de tudo que eu estou correndo atrás agora. É doido isso, né? Tipo assim, cara, eu precisei conquistar para comprovar aquilo que eu já sabia. Porque eu já sabia que aquilo não era... Por exemplo, eu comprei... Um Porsche. Daí você pode pensar, nossa, lá é meio metido, sei lá, o gosta dessas coisas. Cara, eu comprei porque eu tinha condições e um amigo meu queria vender. E eu pensei, cara, por, por que não? Vamos experimentar, vamos ver como é que vai ser, sabe? Mas eu não tenho nenhum apego com aquele carro. Tipo assim, eu nem ando com aquele carro. uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas. Porque meu coração não tá nisso, sabe? Então, vocês não precisam disso. Hoje em dia, eu diria, ah, eu quero muito, muito, muito ser rico. Eu quero muito ser famoso. Vai lá e faz, porque tá muito fácil. Tá fácil ser rico, tá fácil ser famoso, tá fácil ser... conquistar poder. Conquiste isso para saber que não é sobre isso. <risos> Mas conquiste, porque todo desejo que a gente não sacia, ele toma conta de nós. Eu gosto muito de ler um cara que é, ele é bem diferente, assim, também. Que é Oxo. Eu li, eu li sobre várias caras diferentes, né? Mas Oxo, por exemplo, ele, ele disse que toda vez que ele ia conversar com o um padre, o padre queria conversar com ele sobre sexo. Toda vez que ele ia conversar com uma prostituta, a prostituta queria falar sobre ele com Deus. Tudo aquilo que a gente não sacia, toma conta de nós. Então, se você quer ser rico, se você quer ser famoso, se você quer ter poder, vai lá e tenha. Tenha para saber que não é sobre aquilo. Então, hoje eu tenho uma busca disciplinada por menos. É, inclusive, eu, é um, eu, eu tenho um áudio que eu escuto todos os dias. Eu sou um essencialista, que está lá no, no, no Spotify. Eu gravei porque eu queria me escutar todos os dias, porque a gente precisa ser mais lembrado do que ensinado. Então, todos os dias eu queria me lembrar dos conceitos fundamentais desse livro, O Essencialismo, para poder... para poder refletir sobre isso, né, e, e analisar, me examinar. Sêneca mesmo disse que uma vida que... Não... Sócrates disse que uma vida que não é examinada não é uma vida que merece ser vivida. E quando a gente começa a se refletir sobre... O que realmente faz sentido para nós, a gente começa a examinar se a nossa vida está de acordo com aquilo que faz sentido para nós. Então, por exemplo, eu escuto esse ódio porque eu sei que o mais está no menos. E Então, eu tenho feito essa busca disciplinada por menos. Então, hoje, o meu medo é voltar a buscar o mais. É o único medo que eu tenho. Não tenho medo da morte, não tenho medo de... De nada. Ah, eu tenho medo de perder todo o dinheiro. Já tive, muito tempo. Foi o principal motivador de eu ter, ter continuado trabalhando. Hoje não tenho mais medo nenhum de perder meu dinheiro. Hoje o meu único medo mesmo é voltar a, a buscar o mais. Perfeito. E para finalizar, o que está no topo da sua cabeça no sentido de ou um livro que você esteja lendo, ou um podcast que você esteja ouvindo, ou uma série que está te gerando valor forte aí para a gente conhecer? Algo que está na minha cabeça. Frequentemente. Uma coisa que está frequentemente na minha cabeça é a necessidade de não ter nada na cabeça. Tipo assim, eu tenho repetido muito sobre o quanto nós somos escravos da nossa mente. A gente acredita que nós somos esse ser pensante que está o tempo todo aqui sem parar, sabe? Eu tenho refletido muito sobre o quanto eu sou o observador por trás de todos esses pensamentos. Então, muitas vezes a gente começa a seguir algum pensamento na nossa cabeça e porque simplesmente está ali, sabe? E hum. uma coisa que está constantemente na minha cabeça é como me afastar disso, sabe? Por exemplo, eu parei de seguir todo mundo no meu Instagram aqui. Né? É uma coisa meio radical. Mas por que eu fiz isso? Eu, inclusive penso em, em, em deletar aqui minha conta no Instagram. Nossa, que radical. Por quê? Nós somos, nós somos, em boa parte, produto do nosso meio. E eu percebi que eu só seguia pessoas interessantes, pessoas que realmente geravam valor pra mim. Mas eu percebi que em, de forma inconsciente, eu estava me comparando com elas em alguma coisa Nossa, ela fez isso? Por que eu não faço isso também Nas minhas empresas? Ah, ele está fazendo isso então Vou fazer também Nossa, tem isso aqui E eu comecei a perceber que tipo O meu tempo que eu estou aqui no Instagram não... Por que eu estou no Instagram? Eu estou no Instagram para poder compartilhar Algumas informações que eu acredito que possam mudar A vida de outras pessoas Então não faz sentido eu estar aqui seguindo outras pessoas Porque isso vai me influenciar nos meus pensamentos Então beleza, vou fazer um detox Uh, então hoje o que está na minha cabeça é como eu consigo parar um pouco mais esse processo de simplesmente compulsividade por pensar que é uma coisa que eu tenho muito assim sabe e eu tenho feito isso através da meditação através da contemplação através do caiaque através de trilha através de coisas que me colocam por isso que eu gosto tanto também da natureza mas é algo que eu convido as pessoas a pensarem O livro que eu tenho lido é um livro que escrito no ano 52 1952 o Alan Watts, que fala sobre a era da. Essa era nossa da, da ansiedade, né? E Só que ele fala em 52 sobre tudo que a gente está vivendo hoje. Então. É algo que está muito forte na minha cabeça, isso, sabe? Muito forte na minha cabeça. Então, quero começar algumas coisas bem malucas, assim, quero começar a meditar uma hora por dia. Uh... E algumas coisas que eu vou começar a fazer diferentes, assim porque eu quero me desassociar mais ainda dos meus pensamentos. E isso vai me trazer mais clareza, inclusive, para poder trazer conteúdos de uma maneira mais clara. Muito bom. Cara, se você ainda não vivenciou essa experiência, eu acho que é, é, muito, é muito relevante para esse seu momento de vida, que é o Vipassana, o retiro de meditação e silêncio de 10 dias. <coughs> que é lá... Você vai, é um curso, né? Você aprende a técnica Vipassana, você vai receber uma ferramenta extraordinária para esse, esse seu momento de vida. Então, super sugiro. É, é que exatamente assim o que eu, que eu quero começar a fazer, como é que eu vou fazer isso se eu tô lá nas minhas empresas, né? As minhas empresas dependendo de mim. Então, por isso que agora eu tenho essa missão, sabe? De fazer elas funcionar em mim, para que eu possa fazer um retiro de 10 dias. Um evento da Mindvalley, que eu acredito que eu não vou conseguir, mais, é três semanas na né? Estônia. Então, tem coisas que eu preciso fazer, que é importante para mim, tá? mas eu preciso de que minhas empresas estejam rodando. Isso é o lindo do, do marketing digital, olhando da gente, do mundo das automações do mundo da alavancagem, né, a gente consegue criar negócios que vão gerar renda, uma renda suficiente para que a gente possa viajar, para que a gente possa ter uma vida confortável, não necessariamente a gente colocando 12, 14, ou mesmo 8 horas por dia, então é algo que vale a pena ser ser explorado, sabe, duas pessoas que estão aqui nos ouvindo que são, aí que ainda não trabalham com marketing digital, ou que não trabalham em algum mercado que tenha essa alavancagem, porque não é só marketing digital que tem isso, tem muita coisa que tem, eu aconselho assim, cara, pensa, Pensa se sua profissão tem alavancagem. Se você está vendendo a sua hora, tá errado. Se você quer, claro, ter essa alavancagem. Se você está vendo sua hora, está recebendo no final do mês um salário que te possibilita ter uma vida que você está confortável e está tudo bem, cara, beleza, entendeu? Não é uma vida que eu gosto de viver. Mas tem pessoas que vão, vão, gost... vão querer esse tipo de vida. Agora, se você quer ter uma vida com mais liberdade, uma vida para conseguir desfrutar um pouco mais da vida e conquistar o que você quer, você precisa pensar sempre em alavancagem. E hoje, no mercado, eu acredito que o marketing digital é um ponto onde a gente tem muita alavancagem e a gente tem automações que nos possibilitam. E uma vida com os pés no chão, uma vida com os pés na areia, e mais tranquilos, mais equilibrados. Né? E uma vida lendária. Cara, vida lendária. que live lendária. Eu vi aí que a galera toda falou várias vezes. Muito bom, cara. Foi, foi muito especial para mim estar tá aqui, te ouvir, fazer perguntas para você. Foi uma delícia passar esse tempo contigo aí. E como que as pessoas podem seguir aí esses seus pensamentos? O melhor, melhor lugar é o seu podcast, é o Instagram? Fala aí para a galera. É, o melhor que... lugar é o, é o meu podcast. Uh, eu vou começar a fazer um trabalho forte lá no YouTube. Eu acredito que cada vez mais eu vou sair aqui do Instagram. Ao ponto de realmente deletar minha conta Então, quem quiser continuar enfim, acompanhando um pouquinho dessa minha jornada aqui Me segue aqui no Instagram, enquanto eu não excluir minha conta pode, Eu vou largar sim, sim. algumas algumas coisas por aí Mas o trabalho que eu vou realmente ter como continuidade é o, é o podcast É onde eu acredito que eu consigo entregar Até porque esses conteúdos, essas coisas que a gente fala aqui São coisas profundas que... Eu não posso, se eu falar só uma frase Vai ser uma frase totalmente sem sentido Por exemplo, eu falar Sim. simplesmente Mais é menos Liberdade e felicidade é liberdade total da mente Você vive num labirinto E toda a sua vida é baseada em ilusões Eu posso falar várias frases aqui Que são completamente verdades Mas eu, eu preciso de horas Para te mostrar isso Porque demorou anos para eu entender isso e, talvez, hum. e é bem provável que vai demorar anos para você também Mesmo falando durante horas no podcast não é o suficiente para você conseguir entender Porque você só consegue entender De forma sábia através Da auto-experimentação Então você não vai conseguir uhum. entender comigo Te falando alguma coisa Mas pelo menos eu te falando, eu te abre a mente O Silvio botou aqui, né? explosão a mente Eu falando aqui, você abre a mente para pensar Será que essa, essa maluquice que ele falou É verdade? E daí você vai experimentar por você mesmo E daí você descobre Se é ou não é verdade Então lá no podcast, o podcast pra mim é a forma melhor de fazer isso. O que, que eu estou pensando em fazer? Uh, pensando assim, cara, isso não... uma coisa que eu pensei, cara, isso não pode virar mais um trabalho. Eu gravo... criar conteúdo estava virando de novo mais uma empresa, mais um trabalho. Não, não pode ser mais um trabalho. Então, como é que começo que, que... É a minha Pegar conteúdos, ler muitos livros, escutar muitas entrevistas, entender processos, botar na minha vida e conseguir incapt... botar isso em algum lugar para poder mostrar para as pessoas. Pessoas. Onde é que eu vou fazer isso? Através dos podcasts. Onde é que eu vou botar ele? Vou começar a botar no meu YouTube também e vou começar a dar algumas entrevistas. Fazer algumas entrevistas com pessoas para consolidar aquele conhecimento lá. Porque daí a pessoa chega, a gente troca ideia. Então a minha ideia vai ser o quê? Eu vou começar a pegar cada episódio do meu podcast, eu vou criar uma entrevista com alguém sobre aquele assunto. Vou começar com o porquê, gravando já esse final de semana, falar sobre os porquês nossos. Depois eu vou falar sobre quem é você, que é o episódio 2. Vou gravar com outras pessoas, a gente falando sobre o conteúdo. E vai estar lá tudo no YouTube. Então, quem quer me seguir, lá no YouTube é garantido. Aqui no Instagram, me siga por enquanto, enquanto eu ainda tenho conta aqui. Perfeito. Muito bom. Vou botar os links todos abaixo. Mas você encontra podcast no Spotify, Google, iTunes, tudo que é lugar, imagino. Né? Ou tem uma preferência. É todos os lugares. no Spotify, iTunes, ele em todos os lugares. De boa. YouTube, só botar Alan, Nicolás. Alan, Nicolas Alan, Nicolas é, Depois eu vou botar assim, Vida Lendária lá, para o pessoal encontrar. Perfeito. Mas, vamos lá. Excelente. Obrigadão aí. Foi um rei, Obrigado. Foi muito especial. Parabéns aí pela jornada. E, galera, quem quiser seguir aí nessa busca de uma vida mais lendária, é só seguir o Alan. E obrigado novamente aí pela sabedoria, meu rei. Tamo junto. Tamo junto. Um tchau, tchau. Valeu, galera. E aí, curtiu essa conversa com o Alan? Bom demais, né? O cara tem muita experiência de vida, um conhecimento riquíssimo, que agora que ele plantou várias sementinhas aí na sua cabeça, tá com você a bola para experimentar, vivenciar e, acima de tudo, se questionar em busca aí de uma vida mais lendária, de uma vida mais intencional, com mais foco, com mais importância para aquilo que realmente vai fazer a diferença na sua vida, que é as coisas mais essenciais, né? Tempo, com as pessoas que você ama, você valorizar aí esse bem mais escasso de todos e empregá-lo de uma forma que gere mais valor para ti. Então se você curtiu essa conversa, dá uma olhada nos outros episódios aqui do Life Hacker Talks que eu venho entrevistando diversas outras pessoas inspiradoras assim como o Alan. E se você precisa de ajuda para começar na internet do jeito certo, se libertar aí das suas prisões hoje mentais ou profissionais, conta comigo, existem vários formatos de transformação aí que você pode explorar na descrição. Mais de qualquer coisa, é só me mandar uma mensagem lá no arroba no Instagram ou deixar o seu comentário aí abaixo. Beleza? Seguimos na jornada e lembre-se que você só está um passo descalço aí da sua liberdade. Conta comigo! E aí!